nosso projeto, o Me Perdi, ele é um aplicativo de telefone uh, que visa introduzir uh, pessoas com deficiência dentro do âmbito acadêmico. Né? Então, uh, basicamente, consiste num aplicativo uh, de guia, né? como um mapa, como o um Google Maps da vida mesmo. O aplicativo, portanto, visa incluir as pessoas com deficiência, uh, principalmente visual, dentro do âmbito acadêmico. Né? E a gente pretende fazer isso por meio de telas contrastantes, um layout bem amigável e comandos de voz para que essa pessoa mesmo que não enxergando ali o aplicativo consiga acessar todas as funcionalidades dele. A ideia do aplicativo ele surgiu a gente a gente como calouros na primeira semana a gente se perdeu bastante pelo campus e foi bem difícil assim se localizar se achar a gente se ajudou um pouco mas deu tudo certo e no início a gente pensou a gente usou, nós usamos o Google Maps Google e mas não, não foi muito bom a experiência com o aplicativo então a gente teve a ideia, a gente pensou, ah, vamos fazer um aplicativo de localização. E nisso entrou a ideia de que se nós nós já temos a essa dificuldade, imagina para pessoas com deficiência como deve ser difícil se localizar dentro do campus. No dia da, da, da apresentação a gente estava meio meio apreensivo, meio nervoso. A gente ficou se preparando, ensaiando antes para estar um pouquinho mais tranquilo na da apresentação, fazendo os últimos ajustes e a gente decidiu, ah, para não ficar na ansiedade, vamos ser logo os primeiros a apresentar e a gente estava, a gente pensou bastante no, na mecânica que a gente fez de apagar as luzes para dar um conceito de design universal, pra não não havia nenhuma pessoa pessoa com deficiência visual presente na sala, mas a gente achou que seria importante dar esse conceito de design universal, para mesmo que se tivesse essas pessoas, elas se sentissem inclusas com aquela com aquela dinâmica que a gente fez de apagar as luzes no começo da apresentação e se apresentar com aquele pouquinho para dar uma ideia colocar mais uma conjuntura do nosso aplicativo. E a gente estava bem a princípio, bem nervoso na hora da apresentação, mas tipo foi a gente se sentiu meio acolhido ali. Estava tranquilo com todos os nossos colegas ali que a gente já conhecia um pouco. E tudo correu bem. E quanto à banca, fizeram fizeram as perguntas e a gente conseguiu responder corretamente. Quando a gente teve a notícia que o nosso aplicativo ele tinha tinha sido selecionado entre os destaques, a gente ficou muito feliz com a notícia. Porque, tipo o nosso trabalho, a gente se esforçou bastante a gente teve a sensação que o nosso trabalho foi um pouquinho apreciado. E a gente, nós estamos muito animados com a nossa ideia, tipo, nosso grupo está muito animado com a ideia do, do aplicativo e estamos todos muito dispostos a tocar para frente. No momento, o aplicativo, nós estamos fazendo alguns alguns testes, estamos, estamos fazendo algumas pesquisas para adequar melhor. Para adequar melhor o aplicativo e ter ideias melhores. E para mais para frente a gente partir para a parte prática do aplicativo, que seria montar os sensores e pôr... E começar a programação do aplicativo? Acho que uma consideração muito importante de se fazer quanto ao projeto, quanto ao acolhimento dos calouros, né? é que nós, calouros, ali, a gente tem cadeiras de cálculo, física, e esse esse desafio, né, esse projeto, ele é algo que nos deixa mais próximo da engenharia. né. Como essas cadeiras são cadeiras pesadas, que a gente tem que se acostumar, né, uh, isso traz uh, uma motivação a mais para a gente, porque a gente vê o que engenharia é engenharia na prática, e essa parte de fazer projeto, uh, concluir coisas e. É algo muito gratificante, né, como apresentar um trabalho para uma banca né, diretor da escola de engenharia e pessoas uh, do alto escalão aqui dentro do curso, né, então com certeza é muito legal e um projeto que é, tem uma, uma relevância muito grande.